Aqui quem fala com vocês já em mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, como vocês viram no título, vou mostrar para vocês algumas peças alternativas para STX200. Acompanha aí a gente. É isso aí, galera, vamos começar aqui. Ó, de início, o amortecedor é o sol dela, mas se você conseguir é, com um serviço de torno, você comprar o amortecedor da XR200, fazer um serviço na cabeça, aumentando ali a, a parte da rosca. Você consegue adaptar e colocar a parte de cima, de, de baixo. aqui, essa parte, essa cabecinha aqui do amortecedor, você consegue colocar no, no amortecedor da XR usando uma mola da STX. Tem que usar a mola da STX, porque a mola da XR200 é muito rígida e muito forte. Então você consegue colocar, adaptar o amortecedor da XR200 na STX. Vamos para o próximo. Tá um pouquinho sujo, mas a bateria é uma bateria de 7 amperes Você pode pôr o mesmo que vai na Twister e na Falcon Serve certinho e vai dar pra você colocar na sua moto e dar partida, beleza, valeu? O carburador, como vocês já viram no vídeo anterior aí, os vídeos anteriores do canal Eu adaptei o carburador da XR, da XR250, Tornado Aumentei aqui, ó, dá pra ver que ficou bem maior o buraco Gastei com, aquele, com aquela pedrinha de retífica, sabe? Foi na lixadeira, na furadeira e fui aumentando aqui. Aqui eu dei uma esquentada também, aumentou um pouco o diâmetro aqui, abriu um pouquinho mais a abraçadeira. Serviu perfeito, adaptei e ficou certinho. A única diferença é que eu coloquei o Giclê 115 da distância 150 e o Giclê de baixa 100, é, 38 da CG. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui. Não repara a bagunça, não, que nós estamos na correria aqui hoje. Ó, seguinte, vou mostrar pra vocês. Vamos ver se vai aparecer. Não sei se vai dar pra ver. Ah, não vai dar pra ver, eu acho. 115. O giclezinho aqui, ó. A flautinha eu usei a mesma flauta, mas o gicle é o 115 da Titan 150. Já o gicle de lenta, que a gente fala marcha lenta, é o número 38 de CG. Também não sei, não vai dar pra ver certinho. Mas é isso aí, ó. O carburador o carburador de... De, de twister, tornado, entendeu? A única coisa que eu modifiquei que deu pra ver bem aí foi só a troca dos gicle. Funcionou perfeito na minha moto. O comando de válvula que tá aqui dentro, que eu tinha que estar com o motor aberto, mas com o motor fechado. O comando de válvula é o mesmo da Suzuki S. Se você precisar, o cabo de acelerador aqui. Você usa tanto o A quanto o B. No carburador original da STX, você pode usar o A e o B da Twister do mesmo jeito. Como eu estou utilizando um carburador de Tornado, que o cabeamento na parte do punho é o da Tornado, mas no punho é o da Twister, do carburador, no caso, na Twister, deu certinho, encaixou perfeito. Na sua moto também vai ficar filé. Bastante peças desse motor, lembra bastante o motor da Suzuki S, da 125. Nervoso, rapaziada? A embreagem, a embreagem funciona o seguinte, a embreagem aqui, os discos, é os mesmos discos da Suzuki S, como eu falei no, da questão do motor, é, a diferença é que aqui vão seis discos e quando você compra o kit de disco vem quatro, é, vem cinco, perdão, você é, vai ter que comprar um, uma caixinha a mais e de, sempre utilizar um disco dessa caixinha extra, então serve, então não precisa necessariamente comprar o dela, você pode comprar o da Suzuki S que é mais, mais em conta, beleza? Eu tirei o tanque aqui para ficar mais fácil visualizar agora os outros itens, de ter tirado, devia ter tirado aí do começo né, mas então vamos continuar. O estator, que é a parte que gera energia aqui dentro, na parte do magneto, é a mesma da Suzuki S, se a tua queimar, pode comprar pela Suzuki S que vai dar certinho, beleza? As escovas do motor de arranque, vocês já viram aqui no vídeo que eu dei uma revisãozinha nela aqui, que a escova do motor de arranque estava estragada, é a mesma da Suzuki S. O motor de arranque é o mesmo, então as mesmas escovas não precisa procurar diretamente pela DSTX, pode comprar a DST da, da, da Suzuki S que vai dar certinho, beleza? Filtro de óleo, então você pode comprar o filtro de óleo da Suzuki S. A diferença é que já mostrei aqui também no vídeo anterior é que você pode a, a, alongar ou colocar uma mola mais forte porque o filtro é um pouquinho menor, mas a função é a mesma, beleza? Se tu moto estragou o guidão perfeito para você usar nela, é o mesmo da XTZ. Entendeu? Eu estou usando esse daqui da ProTorque, mas você pode estar tá colocando da XTZ ou qualquer outro tipo de modelo. Eu indico você colocar aquele guidão mais grosso, que é um pouquinho mais reforçado e não corre risco, valeu? O par de laterais, aqui, laterais, você pode comprar se caso você não achar da sua. Se você não conseguir achar da sua STX, você pode comprar da XTZ 125. Assim como a aba do tanque. As abas do tanque também dá certo da XTZ. Freio traseiro. Freio traseiro você pode estar tá comprando a lona da YBR e vai dar certinho e vai resolver seu problema. Caso seu cubo esteja bem gasto, você pode estar tá comprando uma lona sobre medida que vai resolver. Valeu? Meu peão está um pouco gasto, mas assim que eu vou precisar trocar, se eu não conseguir achar que acha, se a gente falar que não acha, é mentira, mas digamos que alguém por perto tem a peça alternativa. Aqui é o mesmo peão da RM250, 125-250, a RM da Suzuki. Mota importada para off-road, beleza? Pastilha de freio dianteira. Você pode comprar a mesma da XTZ 125 que vai dar certo e você não precisa ficar se matando de procurar dela mesmo. É o mesmo encaixe. Aqui como vocês podem ver, o eixo do câmbio está tá soldado, mas digamos, caso precisar trocar o retentor, é o mesmo retentor do câmbio da Suzuki S. Então, não precisa ficar sofrendo. O retentor da alavanca, a mesma coisa, da Suzuki S. Você pode estar tá comprando aí, simplesmente só retira aqui e faz a troca. Acaba o problema, o meu tava vazando aqui, acabou o problema O retentor do pinhão você vai fazer o seguinte Você vai em uma casa de retentor, pode ir em, em loja de máquina agrícola Que vende para produtos agrícolas, algum do tipo Se caso você não achar o retentor aqui, você vai pôr um 40 por 30 por 7 É as medidas do retentor Pode comprar e colocar que acaba o teu problema e você vai acelerar feliz, beleza? Agora vem a parte da suspensão Aqui o retentor da suspensão invertida que vem na motard, Você vai comprar o retentor da, da Falcon Que vai servir perfeito Já na suspensão original, que é na suspensão normal da STX Você pode estar tá comprando o retentorzinho da XLX250 Que vai dar certinho, beleza? O relé de partida que tá dentro desse pacotinho que eu gostou. Como minha moto tá quebrada, esse plástico de trás essa aqui é coisa do dono anterior, eu já cheguei a mostrar Mas eu não comprei ainda, tenho que comprar essa proteção eu gosto de enrolar aqui nos pacotes aqui para não acabar estragando as partes dos componentes, alguma coisa do tipo. Mas o automático de partida, o relé de partida, como a gente costuma, muita gente costuma chamar, é o mesmo da Teneré 600. Se caso você não conseguir achar da STX, da Teneré 600 dá certinho. Aqui na versão de raiamento, você pode, como alternativa, utilizar para este cubo aqui, o usar para esse cubo aí, o raiamento da XTZ, já para o sistema do aro 17 da motard você pode comprar o sistema de raio da saara 350 que também vai funcionar normalmente e é isso aí galera essas são algumas peças que eu consigo confirmar para vocês que funciona alternativa mesmo pra você que está com dificuldade de conseguir algumas peças se você tem dúvida de alguma coisa faz perguntas aqui no comentário do vídeo que eu vou tentar estar tá respondendo para vocês e desde já já agradeço por ter assistido obrigado por deixar seu like se inscreva no canal Participe do nosso grupo do WhatsApp, que também vai estar aparecendo aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!